Fala galera, bem-vindos de volta à análise on-chain semanal e o Bitcoin galera continua caindo depois que atingiu a sua alta histórica. E como que tá nossos dados on-chain? A primeira camada pessoal ainda não está boa, nós estamos vendo o silêncio aumentando na rede, tá bom? E aí, nós vamos fazer o que? Vamos ficar parado? Não, vou mostrar para vocês o mercado de criptogames que não para de crescer. Se liga aí! Galera, os dados on-chain continuam aumentando o silêncio da rede. Essa semana nós vimos um grande pump do volume acontecendo no Bitcoin, ele subiu aí 25%, ele subiu de 5,3 bilhões para 6,7 bilhões, ao passo que os dados aí da rede ainda continuam caindo, o número de transações, continuam caindo aí o número de carteiras novas. Aqui galera, o que vocês podem observar? É o histograma de quanto que as pessoas pagaram Efetivamente, quando compraram o Bitcoin, tá bom? É parecido com o VPVR que vocês veem aí toda vez o André mostrando pra gente que é um perfil de volume de negociação, tá bom? Então lembra que no último vídeo eu mostrei para vocês né, que eu estava com medo de perder o suporte. Que suporte que eu estava falando? Eu estava falando disso aqui, ó, dessa região, que era a região onde nós estávamos trabalhando. Já tem 1.9 milhões de bitcoins negociados nessa região, tá bom, pessoal? E aí quando eu falei que se perdesse esse suporte a coisa ia ficar feia, é porque basicamente ele vem buscar outro, outra parte do movimento dele aqui. No caso aqui, o fundo desse movimento seria em... 53k, tá bom? E é assim que funciona, galera. Se perder isso daí, ele vem buscar aqui esse outro movimento. Se perder, ele vem buscar aqui esse outro movimento, buscando liquidez para novamente um suporte de alta. Esperamos aí que pare nesse 53k, essa queda e que a gente possa ver um novo crescimento da rede Bitcoin, tá bom? Aqui a gente pode ver os preços negociados dos bitcoins e a quantidade que foi comprada naquele preço tá pessoal então da mesma forma a gente vê o suporte perdido aqui nessa região né de 58 59 mais ou menos até os all time high e agora nós estamos disputando essa região aqui tá certo pessoal bom da análise ontem o que, que nós podemos ver nós podemos ver que nesse exato momento nós estamos tendo aí ó, uma pequena queda ao redor de 2% no número de transações e também ao redor de 2.2%, uma queda no número de endereços novos usando, ou seja, novos players chegando na rede Bitcoin. E aí por conta disso, não acredito que vamos ter uma semana aí, muito fácil, tá bom, pessoal? No relatório da Glassnode, foi apontado que a queda do preço está relacionada a uma grande venda que os holders estão proporcionando. Então, a gente falou disso a semana passada, se eu tenho o silêncio da rede aumentando e aí nós temos os holders de grande prazo vendendo, o que acaba acontecendo é uma pressão para que o preço do Bitcoin caia tá bom pessoal o André falou um pouco sobre esse relatório tá bom então eu vou destacar poucas coisas aqui para vocês principalmente o que que nós temos que ficar atentos foi o que ele disse que tem muita gente que já está em profit, inclusive o pessoal que é o short term holders ou seja o pessoal de curto prazo né veja que eles tiveram um grande profit nessa região agora de, final de outubro para começo de novembro, só que agora está caindo e se eles continuarem a vender, vão ter que ser obrigados a vender com perdas, tá bom, pessoal? Outra coisa que chama bastante a atenção nossa aqui no relatório da Glassnode é o Profit. A maioria dos endereços, quando chegou na região de 68, 69 mil, a gente tinha ó, mais de 95% dos endereços em Profit ou seja com lucro podendo vender tá isso caiu bastante agora chegou aí quando a gente chegou na região de 57k ainda assim 85% dos participantes dos players está com lucro está em Profit então isso é uma ameaça constante certo pessoal não tem como a gente é, não perceber que existe essa pressão de venda ocorrendo. Aqui vocês podem ver o SOPR, que é um, um, um, um indicador para a gente mostrando o que. Sempre quando ele toca essa linha para baixo aqui, ele mostra um indicativo de compra, tá bom? Veja que nós tivemos em, em julho, né? Esse SOPR bastante baixo e agora ele voltou de novo, ficar abaixo de 1, indicando que pode ser um ponto interessante de compra para o Bitcoin. Uma notícia boa que traz o relatório da Glassnode é as, o SVAB, que eu já mostrei para vocês, que são as bandas né, das idades que estão sendo vendidos os bitcoins. Então veja que as moedas mais antigas tá certo? Elas tiveram um grande aumento, só que agora elas voltaram a cair de novo no o final desse mês de novembro, indicando que talvez a, a força de venda esteja perdendo força. Sobre o sentimento, né, sobre como as pessoas estão buscando Bitcoin na rede, então eu tenho traqueado esses dados para mim, para fazer essa análise de sentimento, então vejam que o interesse pelo Bitcoin veio caindo, né? ele teve a alta máxima dele lá em maio, coincide com a alta do Bitcoin e depois em setembro ela teve a mínima dele e agora está se recuperando, ainda que a curto prazo, né? a gente olhando só essa semana, a gente ainda vê... Muito tímido esse movimento, tá bem, pessoal? Mas está tudo ruim? Não, não está. Se você estivesse no nosso grupo do Telegram, então já convido vocês aí, quem ainda não está no grupo do Telegram, tem que participar, ó, tá aqui toda a turma falando, ó, o Diego Kemer ele sempre tem boas ideias, eu gosto de seguir ele bastante as ideias dele. Pessoal, participem aqui, ele sempre tem as mensagens fixas aqui. Você também tem o canal do André também de alertas, se inscrevam no canal também porque vocês recebem informações fresquinhas e ficariam sabendo o quê? Como eu disse para vocês, eu criei o um indicador de sentimento de alta a Isa aí, né? Usando as palavras que estão indicando alta versus subtraindo as palavras que estão indicando baixa. Então, é um indicador basicamente de sentimento das pessoas, tá bom? Então, quando as pessoas estão pensando que vai em alta, esse indicador sobe. Quando as pessoas começam a pensar que vai cair, esse sentimento cai também e assim por diante. Agora, a longo prazo, a Isa está apontando um sentimento de alta, tá bom? Ainda que... A curto prazo, vejam aqui como que está isso, né? Ela mostrou um pequeno alta aqui, que foi uma subidinha, que é a linha azul, tá vendo? A linha azul é o preço, ó, tá? Depois ela mostrou queda aí para o dia 19, depois do dia 19 para o 21, ele mostrou um, um, um sentimento de alta que logo desabou agora junto com o preço. Talvez vá buscar aí a região mais baixa aí desse segundo movimento, tá? tá tudo ruim professor você só tem notícia ruim para dar para gente não sempre tem notícia boa e a notícia boa é o mundo cripto invadindo os games o mundo dos games não para de crescer tá certo pessoal percebam que o mundo dos games aí ó apesar da gente estar tá esperando para os próximos anos um bear market o mundo dos games não para de subir e eles estão esperando para 2000 e 24 218 bilhões de dólares antes esse mercado era principalmente dos, dos consoles né dos videogames e agora com a invasão dos smartphones a indústria dos games para fones cresceu muito e obviamente que nós estamos lá também o mundo cripto tá lá e veja que o interesse por cripto games não para de crescer isso daí é bastante interessante, porque o primeiro FUD que inventaram aí contra o Bitcoin é que ele era uma moeda de videogame e agora os games estão evoluindo, porque começam a pagar os participantes com dinheiro, com criptomoedas, tá bom, pessoal? Ainda que o interesse agora também não está tão em alta, ele pegou um fundo aqui nessa semana e parece que vai voltar a crescer. Quais moedas vocês podem comprar? Bom, isso é fácil, vocês podem olhar aqui, ó, tá vendo? Aqui no site você pode pegar da CoinGecko ou da CoinMarketCap também, todas elas têm, você pode pegar as top game moedas, tá vendo, ó? Aí aqui você tem as moedas tops, as que mais estão ganhando mercado. Então veja que a, a Xfinity ela chegou a uma capitalização de mercado de 8,7 bilhões. Já é bastante, né, pessoal? Aí já não sei se ainda é uma oportunidade grande de você fazer um, um bom capital aí, porque se eu começo a pensar, por exemplo, que o Candy Crush, que foi um joguinho que fez muito sucesso foi vendido por 5.9 bilhões de dólares. Então, acho que quando chega nessa casa de bilhões, é mais ou menos o que esses joguinhos devem valer mesmo, tá? É difícil precificar essas coisas novas, tá certo, pessoal? Ó, oh, tá vendo? Sandbox, esses todos o pessoal está falando lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, quando você se inscrever no Telegram do no nosso grupo, tá lá o indicativo aí, tá certo, pessoal? Também se inscreva no grupo de alertas, tá? Você vai encontrar toda a galera lá, ó, o Diego Kemmer, por exemplo, está sempre mostrando para a gente as análises dele aqui, bastante interessante. Então, acompanhe, não percam esse tipo de informação, tá bom? Eles já mandaram call para várias informações, nós temos vários caça-moedas ali, pessoal que sabe fazer análise de sentimento, a Gala, por exemplo, muita gente falou. Veja que a Gala, o CEO da Gala é, que é o Eric, foi ele que inventou o FarmView do Facebook. Na época, lá em 2014, ele tentou conectar junto com o Bitcoin, mas não conseguiu, tá bom? Um, um fera que eu sigo no nosso grupo lá é o Daniel Minera vale a pena seguir ele. E aí vocês vão ver, por exemplo, o UFO Game. Ó. Eu tenho comprado, para falar para vocês, umas mais abaixo aqui. ó Até coloquei algumas para vocês, mas se vocês entrarem lá no nosso grupo, vocês vão ver que tem dica toda hora. Eu não sei se está muito esticado o preço agora, então fiquem atentos. Teve muita gente na live hoje falando da Decentraland, da Mana, né? A Mana também peguei bastante dela a 2,10. Depois vendi a 3,40. Comprei a 2,85. E agora estou esperando os 4,40 para vender de novo. Tá bom? Mas olha aqui outra que eu peguei baratinho: foi essa UFO Gaming, Olha só como que está o interesse da UFO Game agora no final de ano. Tá certo, pessoal? Eu tenho visto esses joguinhos. É um joguinho bastante interessante com uma interface gráfica bem legal. Tá? Façam as análises de vocês para decidir onde vão investir. Tá? Outro que eu peguei foi Illuvium. Veja que também o interesse por ela está aumentando muito nesse final de ano. Esse joguinho tem uma interface gráfica muito legal, Illuvium. É um joguinho de RPG. Então, esses tipos de joguinhos acho que ainda vão dar muito o que falar no mercado, tá bom, pessoal? Outro interessante projeto é a Blocktopia, Block, né? Veja que o interesse também está altíssimo agora nesse final de ano, e é basicamente esse mundo descentralizado, que o pessoal está tentando desenvolver ideias em cima disso. Então ainda vai ter muito mercado pela frente nesse mundo cripto aí, principalmente nos criptogames. E o que nós podemos então? Concluir da análise on-chain dessa semana é que nós provavelmente ainda vamos testar o fundo desse movimento. Eu não vi a análise ainda do André, mas acredito que deva ser ao redor de 53, 54K. Ainda estamos correndo riscos aí, pessoal. O silêncio na rede aumentou de tal forma que a análise on-chain não está suportando grandes pumps aí, grandes movimentos do Bitcoin na próxima semana, tá bom, pessoal? Isso pode mudar rapidamente, vocês sabem como que é o Bitcoin. Eu queria agradecer vocês, pessoal, queria agradecer de coração os likes que vocês sempre têm deixado, as mensagens que vocês têm deixado. Vocês sabem o quanto isso é importante para a gente continuar a divulgar a análise on-chain no canal. Valeu mesmo, pessoal. Vejo vocês. Até a próxima semana.